E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal o Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. a Aqui não é o seu lugar. Você tá ligado que o bagulho é muito louco e agora eu tenho uma lição boa pra te passar. Porque eu tô pronto para pegar sua autoestima amassar no chão, pisar nela e incinerar. E agora você vai entender como é como funciona, tá ligado? Que se arruma o B, eu não segurar. Então agora você segure o B, ó. Então agora você começa a rimar sério. Senão você vai botar pra sua casa no pó. Ou eu vou pegar uma pai e mandar pro cemitério. Mas seu trabalho não ah! comeu de enterrar. Mas seu trabalho rimar no assunto sério. Até porque eu sou papo reto na veia. E hip hop, esse é o máximo. Aí é. você quer que eu rime sério? Então te prepara que você vai tomar uma surra. Nem dia de rima no assunto Você acha <ra ânsima> que eu ouviu assim, como que eu Tudo bem, agora aqui eu tô no topo, eu sou Você lembra quando você falou no poliseu? Me desculpa pra mim, eu tô no dor da cena O juiz tinha aula, você é o outro professor Você tá ligado, vem um com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa ¡Mirita! Ha, realmente agora o é dia cala A pergunta é que não quer que ela for Aquele é nazista acaba aqui A tua menina foi na sua fala Não, porque eu não tô me Eu não tô pagando o que eu não consigo ser Esse papel é você que tá fazendo Eu não tô dando uma aula pra você aprender Tá ligado? Que agora você se perde E agora você já vai se mudando. Eu tô falando que eu não sou Você paga que é todo mundo Quando a lutinha dá um pontinho pra você Como assim? Eu não entendo sua rima Fui onde você trabalha na hipocrisia O sábio que é assado Ele sabe que é assado eu tenho que te explicar uma parada, seu ego é, tá é muito acima, E ela tem nozinha você vem à toa, abraçamento pra realidade, pra tu ego se deboche, nunca ganha de rima boa. Eu tô negociando de você, eu te carei no papo reto, e eu te mostrei no seu lugar, e agora você se cresceu. Yeah. Well...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 caso eu ficar no banco e você entra no jogo não passa do meio de campo. Só o meu lado que não sobe no ringue. Cê tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil. E o nosso FC não é seu cu, filho da luta. Cê não, tá não entendeu o que eu tô avisando no cenário. Eu não tô no meio de campo, eu me sou hipocampo. Meu foco é a grande área. Meu flow é tipo Romário Deputado, você não joga mais o jogador aposentado. Você nunca não joga na linha. Coloca a volta, volta e ainda pra deputado jogando você tem É Minha vez eu mesmo um deputado, mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu 94? Mas, mas, mas volta, você para. Hoje, depois, a gente pode acertar, pode acertar, mas nunca acontece. História, tá ligado que agora se perde pro plano Ele é avançado e não deixa pra depois ninguém isso no que em 94 E também não vai ser selecionado em 2028 o opelário Em 94 teve a Copa pro Brasil, meu filho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 94 também já faltava Mas foi pra final com Romano e o Bebeto. Então acho que fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo <risos> de conhecimento ela foi amassado no primeiro segundo eu acréscimo em segundo tempo eu tô rimando alto precisa plateia pedir se você pedir sangue eu vou arrancar todo o sangue desse Mc ele vai arrancar o meu sangue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 Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos oh! Amigo, sua cara é lavada Cê quer ser igual a mim, metade da minha caminhada oh! É metade da sua caminhada Cê falou até que a cara é lavada Eu vou deter, até porque Minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira oh! Oh! Você não é MC sujeira Você é MC decadente Tá na minha frente Você tá no final da ladeira Ei. Você tá ligado que os é que é zica Meu verso brasileiro ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Só oh! que eu passo a rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar Tô no começo, você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo oh! o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro É o um ditado que é do brasileiro os últimos sempre serão os primeiros. Oh! Animal na improvisada. Se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos oh! serão os primeiros. Sem maldade é eu o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer. Oh! Oh! Assim, tá? Eu sou o cruel. Não é de TZ é da coronel. Mas venho na aldeia e te dê um coronel. Oh! Oh! Sem maldade, quando eu que me escorre suor. Cê uh -huh. tá no mar de monstro, vai entender que sempre tem um peixe maior. Hey. Então eu vou rimar alto. Sabe que aqui eu não rebate. Mas por que que eu vou rimar alto se meu oponente tem um leve baixo? Eu vim arrancar seu pescoço, ok? Eu vou rimando, sabe que aqui eu sou mais perigoso. Huh, huh. Prenos que te mata, sabe que eu faço agora. Você é um baba huh. É fácil te matar, então eu vou matar de novo. você yeah. tem. Uh -huh. Hoje cê sabe que você perdeu Cê falou que me enterra pra baixo Porque não existe nada raiz igual eu ah, Sabe que cê me entendeu Tipo de Tila eu mando mais que 10 É que o conteúdo que eu tô trazendo Vai dar cabeça até a planta dos meus pés ah, Primata, rima fraca Sabe que tu eu te mata Cê sabe, na lata, nós pegues, maltrata Essa luta é igual Neji Lutando contra a rinata. Pois quando tira o Detroit O teu chakra é meu trabalho eu não joga tu olha sabe que o nome é vacario você que é o neji não tá servindo nem pra se só um quebra galho ah, só que agora eu penso pra frente deve ser porque eu não quebro galho ou só quebra a mente do meu oponente a minha ligeira tá ligado a minha ligeira sabe porque eu não quebro galho pois derrubo e grito madeira <susurra> Sino, eu derrubo e grito madara Não se amarra, grito madara Mas não você se desespera Eu grito madara Cê grita madeira Essas imã ruim Quem me dera Quer me dar sermão? Tá mais pra lua santana O meteoro da paixão <risos> Se ele grita Madara Achando que é campeão Eu vou gritar Hashirama E te deixo o cucu na vida. Que eu sou o Chino, pra matar o Jutsu de madeira, fiz o Jutsu Cupim. É, jutsu Cupim, mas agora eu tô na cautela. Você esqueceu que o Chino lida com mosquitos e uma mosca, minha fase, me ameaça, pisar o tunela. Mas não tem problema, você tá ligado que aqui você não soube. A conhecida que eu tenho com o Chino é que batalha não aldeia você perdeu pro Chino. <risos>